Olá, amigos! Olá, queridos internautas, queridos telespectadores, amados amigos e amigas de todo o Brasil. Nós estamos chegando para trazer informações bacanas aqui através do Canal Mais Brasil e também o canal da mineração, canal do minerador brasileiro. É o Canal Mais Brasil, onde se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Não se esqueçam de deixar o seu gostei ou não gostei. Não se esqueça de ativar o sininho, para que você possa receber as nossas notificações. Mas hoje nós estamos aqui por um, um motivo muito especial. Você sabia que no Nordeste não tem ainda um canal de televisão geradora? Você sabia? Quer dizer, não tinha, porque agora tem. Agora tem a Guia TV, que está lá na cidade de Pombal, no estado da Paraíba. É o, a frequência digital 9%. 1 Geradora, parabéns ao Nordeste, parabéns a Pombal parabéns ao estado da Paraíba e parabéns ainda mais para o grande amigo diretor proprietário desta maravilhosa emissora que está surgindo no Brasil em canal aberto que é o José Alves. Alô José, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos os amigos aí do canal Mais Brasil. E agora, né, com essa questão do canal do minerador, que é algo fantástico. E o programa é momento de entretenimento, que é um momento que a gente é, relaxa um pouco, certamente, e vai poder mostrar um pouco de como estamos e quem somos. É grata. Muito obrigado por atender o nosso chamamento. Mas, José, parabéns, primeiramente, pelo investimento, parabéns pela conquista. Afinal de contas, nós precisamos mostrar para o Brasil... Quem não se comunica, se estrumbica. E o canal de TV aberto em digital aí no Nordeste, principalmente aí na cidade de Pombal, na Paraíba, é, sem dúvida nenhuma, um grande investimento, uma coisa maravilhosa. Eu fiquei feliz por você. E por isso eu estou abrindo espaço aqui no Canal Mais Brasil. Eu quero saber de você. Fala para mim, fala para os nossos telespectadores a expectativa e quando realmente está em caráter experimental através do aplicativo, mas quando. Realmente, este canal entra no ar em caráter definitivo, meu amigo José. Amigo, é, é mais uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês, já estivemos em outros momentos. É, é um prazer, conheço o trabalho de vocês, é um trabalho excepcional, um trabalho que realmente é, merece destaque na região de Minas e todo o triângulo mineiro e, e região. É, Frutal, já de parabéns por ter uma equipe com um trabalho fantástico neste canal e quem sabe, se em breve, este canal também estará na tela grande da TV da Casa de Cada Um. Amigo, o trabalho do Guia TV começou há uns três anos, é, muita batalha, muita luta, para que a gente conseguisse é, transformar-se, é, virar, em é, uma TV aberta. Nós éramos uma TV... É, de internet, web TV, nos tornamos afiliado de um outro canal, é, conseguimos é, repetidoras em quatro cidades aqui do nosso estado, e aí começou a nossa luta para nos tornarmos uma geradora, porque era necessário a Paraíba, o Nordeste, poder ser visto pelo Brasil afora. E essa é esse é o nosso objetivo. Nós estamos a encarada experimental porque estamos instalando os nossos transmissores em mais algumas cidades e estaremos em breve anunciando aí a data da nossa inauguração que previamente está marcada para 9 de março. Por que 9? Porque o nosso canal gerador aqui é o 9.1, então isso já dá uma, uma vantagem no 9, né? Estamos também em outras cidades com o mesmo número de canal e, dep e depende da grade aí de canais da... Ministério da Anatel, a gente muda de, de número de canal em algumas cidades, no caso, Maceió, que vai estar entrando com a gente, com o parceiro Rodrigo lá, que já foi é, afiliado de outros canais de televisão, e agora está afiliando-se a nós, e lá vai, nós vamos estar é, possivelmente no canal 4.1, né? então, modifica de uma região para outra. É, estamos também com a expectativa de iniciarmos já também no Pernambuco, na cidade de Santa Cruz, é, e, possivelmente, aí até maio, junho, a gente já esteja também aí pertinho de vocês. Estejamos aí em Goiânia, quem sabe até em Futal, Brasília também já está bem avançado, e estamos também avançando em Palmas, no Tocantins. Que maravilha. Ô, José, agora, você sabe que a, o nosso povo brasileiro, nós estamos carente de canal de televisão aberto sério. sério. Ou seja... É, eu vou seguir aquele ritmo do, do Augusto Nunes, do Alexandre Garcia, do Zé Maria, do Fiúza e tantos outros grandes jornalistas, que, Alexandre Garcia que o Augusto Nunes que diz a imprensa velha. Os canais de televisão que nós chamaríamos de grandes canais de televisão, que realmente tem feito algo aí que não é de informação, José para o povo brasileiro. E eu estou acreditando na sua televisão pelo seu caráter, estou acreditando pelo seu entusiasmo e eu gostaria de saber de que forma esse canal vai trabalhar em aberto, em digital para o Brasil e que tipo de notícia nós podemos confiar naquilo que você vai gerar. Amigo, o, o nosso propósito, a nossa meta quanto televisão, é realmente trazer uma televisão verdade, uma televisão que possa trazer a boa informação e não a desinformação. É, Para dar, por exemplo, é, não indo tão a fundo na questão da desinformação, mas coisas simples da desinformação. Se você pegar os, as grandes redes de televisões, elas mostram, o, por exemplo, o norte, o nordeste, como um submundo do Brasil, quando, na verdade, é, aqui é uma coisa totalmente diferente. A nossa televisão ela tem uma proposta de mostrar o Brasil para o Brasil. Tanto é que nós temos nomes que já foi da grande mídia, como, por exemplo, a Zanguja, que hoje mora em Brasília, vai estar conosco dentro do nosso jornalismo. É, e tantos outros espalhados aí pelo Brasil afora. A nossa finalidade, é, Sardinha, é mostrar a, ao Brasil a cultura, a agricultura, a pecuária, é, da forma que ela é, do jeito que ela é. Os mineradores, eu vi outro dia uma matéria de vocês, muito bacana, mostrando que a mineração não é o que tentam pintar, porque certamente a mineração não bancou nenhuma empresa dessas grandes para falar bem dela, porque esse bancasse já estava tudo resolvido. Então, a gente está justamente querendo mostrar isso, por exemplo, nós vamos ter programas culturais onde a gente vai estar mostrando é, a cultura do gaúcho, né? a cultura da bombacha lá do gaúcho, até a cultura indígena lá do norte, de norte a sul do Brasil, porque as nossas afiliadas, elas farão a nossa programação nacional, diferente das demais emissoras, que elas têm uma programação enlatada, nacional, e vai para todo o Brasil, e as afiliadas só conseguem mostrar a programação... Lá, cada uma nas suas localidades. E essa programação não chega ao resto do país. Digamos que quando nós estivermos com a nossa afiliada aí de Minas, vai estar mostrando Minas para o Brasil todo. E Minas também vai estar vendo o Brasil todo. Será essa a diferença maior do nosso canal. Muito bem, pelo que eu entendi, o... as produtoras gerarão os seus programas que serão exibidos em redes nacional. Um exemplo, vamos mostrar... É, a pecuária, vamos mostrar frutal, terra do abacaxi Nós não vamos mostrar para a nossa região apenas Vamos mostrar também que vocês vão jogar em rede nacional Seria mais ou menos isso, não é isso, José? Exatamente, mais especificamente na questão, digamos, agropecuária A gente vai ter aos domingos um programa regional, logo no início de sete às de amanhã. Um programa regional, ou seja, todas as afiliadas estarão mostrando aí, no, nos seus ambientes, é, a, a, a cultura, a agricultura, a pecuária local. Mas essa matéria também vai estar entrando de oito às nove no programa nacional, que também é a nossa agenda rural. Então, tudo que acontecer em todos os estados onde tivermos afiliada vai estar sendo mostrado também em rede nacional. Isso é a diferença. As notícias, nós teremos os jornais regionais, mas nós teremos um jornal nacional. E esse jornal nacional não vai estar mostrando só notícia de Brasília, Rio e São Paulo. Vai estar mostrando as notícias importantes de cada região. Digamos que aí em Minas, a nossa afiliada de Minas tem uma notícia de frutal tem uma notícia. Se qualquer outra cidade do Estado que é importante, é uma notícia que deveria ter uma repercussão nacional, automaticamente ela será pautada e colocada no Jornal Nacional seguinte. Não tenha dúvida, você, se você faz uma notícia local aí de repercussão, ela vai para o Jornal Nacional. A nossa pauta vai ser aberta e ela vai ser feita, o no nosso Jornal Nacional, o no nosso Guia Rural, também nacional, ele será feito com todas as afiliadas entrando todos os dias. Muito bem. José... Eu já produzi um programa, ainda pela TV Anatel, isso há 10, 12 anos atrás, que chamava O Interior Que o Brasil Não Conhece, ou O Brasil Que o Brasil Não Conhece. Tem muita coisa bonita espalhada por esse Brasilzão afora. No Nordeste, em Minas, em Mato Grosso, no Paraná, é, em Rondônia, é... bom, no Brasil inteiro tem coisas incríveis que os canais de televisões abertos mostram local. O povo local já sabe que essas belezas naturais existem nesses estados. E este o, Brasil, o interior que o Brasil não conhece, nós mostrávamos exatamente as coisas em rede nacional que existem em vários pontos brasileiros. E eu, eu, eu gosto de fazer as coisas em público. Então, por que não jogarmos um programa aí no seu, no seu canal de televisão, ainda que não, não chegou, ainda que, estamos, que vai se preparar futuramente, um canal aberto para Frutal, para Goiânia, para Brasília, para onde quer que seja, por que não jogarmos aí dentro do, da sua programação o interior que o Brasil não conhece, o qual nós poderíamos produzir aqui em Minas Gerais? O que, que você acha? É uma ideia importante, a gente está aqui com a nossa grade está sendo é, montada, tem muito espaço dentro da nossa programação, e a gente está pronto justamente para todas as parcerias, porque o que a gente quer, na verdade, é fazer uma TV aberta, porque até então, uma TV aberta, ela era fechada, ela era de grupos, grupos políticos, grupos financeiros, e não era uma televisão aberta. E hoje a gente quer fazer justamente esse trabalho de televisão aberta, onde a gente possa ter é, essa informação de Minas, essa informação de Goiânia, de Goiás, essa informação é, do Norte, do Sul, chegando a todo o Brasil. Muito bem. Bom, José, eu fico muito feliz e quero dizer que os nossos microfones, nossas câmeras, estão à disposição para você. E vou me colocar à disposição aqui para o dia que você for fazer, ainda que se for no dia 9 de março, se tudo correr certo e der certo para você nos seus é, nas, suas, nas, nas coisas que devem ser organizadas, porque eu sei que não é fácil, disso eu entendo. Eu quero dizer para você que nós nos proponhamos a participar, caso você precise, fazermos um link aberto aí com você. Eu gostei da ideia da televisão aberta. Eu gostei muito desta ideia televisão aberta. Televisão em que todo mundo possa assistir, em que todo mundo possa ver algo que realmente acontece em cada pontos do Brasil. A nossa produtora, graças a Deus, tem um alcance razoavelmente já, porque já estamos há alguns anos no mercado, nós podemos, junto com você, fazer esse trabalho E no dia da inauguração, eu estou dizendo, para trazer algumas informações para vocês, caso vocês queiram, da nossa região. Eu fico à disposição. Com? Com certeza, Sardinha, estamos aqui abertos e queremos sim parceria, conheço o seu trabalho, sei do seu, do seu profissionalismo, sei que a sua equipe é uma equipe profissional e isso é muito importante. E eu queria só ressaltar o seguinte, que a televisão aberta, além de as pessoas poderem ver, assistir, a gente vai estar aqui abrindo espaço para as pessoas. É, a gente vai estar, tipo, você entrevistando alguém aí de Minas, vai poder abrir espaço ao vivo para que a gente possa participar aqui do Nordeste, quando estivermos aqui no Nordeste, entrevistando pessoas aqui do Nordeste, tanto jornalistas das nossas afiliadas, quanto o público, poderão sim, através de links, entrarem e conversarem com os nossos entrevistados, sem nenhum problema, a gente quer fazer uma televisão aberta, essa é a diferença. Amigo, eu só agradeço, né? Mais uma vez aí a toda a equipe da TV, do canal Mais Brasil, que é muito importante e está crescendo a cada dia, né? É, vai crescer mais ainda, mostrar o Brasil para o Brasil aí de vocês, para que a gente possa realmente conhecer. E vocês aí certamente em breve poderão também conhecer esse pedaço do Brasil aqui que é desconhecido para aí. Eu quero ter o prazer de conhecer, que eu sempre tive vontade. Você de... tem uma coisa que eu gosto? É do linguajar nordestino, eu acho lindo a maneira do nordestino falar. Eu, eu tenho uma formação, eu sou ator profissional, não tive a oportunidade de atuar fazendo em nenhum momento poucas participações teatrais que eu fiz, ainda não fiz é, programas, vamos dizer assim, alguma coisa que se interprete dentro do, de uma televisão, mas eu gostaria muito de fazer a, a, um, uma, uma preparação, né? Fazer um laboratório aí no Nordeste, na Paraíba. Por quê? O linguajar paraibano é gostoso de se ouvir. Ô, oh, rapaz, tu sabe que aqui é bom demais. Então, uai. Pois é, rapaz, aqui, aqui a gente... Aí o trem tá bom, né? Aí o trem tá bom, mas aqui <risos> a gente fala já outras coisas. Vixe, Maria, como tá Vixe, bom. Vixe, Maria! <risos> <risos> José! Carinho apreço por você, querido amigo. Eu acredito que nós vamos juntos, nós estamos já, hoje recebemos uma notícia fabulosa, algo importante que você vai ficar sabendo daqui uns dias também, que nós vamos investir muito na área de comunicação aqui na nossa região. E isso significa que nós vamos estar juntos fazendo um trabalho em parceria, uma troca de documentários, uma troca de, de, de, de notícias, importante Você me manda notícia da Paraíba, eu mando notícia de Minas Gerais, uai, né? Porque agora com o canal da Mineração, é, da Confederação Brasileira de Mineração, que é o nosso canal Brasil Pertence, nós vamos com certeza fazer um trabalho maravilhoso junto com o meu amigo, querido amigo, presidente da Confederação Brasileira de Mineração, Bruno Cerchini, este esta, esta, esta fera baluarte, Dr. Girardi, é, Chico Nogueira e tantos outros que fazem parte desse trabalho maravilhoso, e nós vamos poder compartilhar contigo, mostrar com bastante carinho o que vai acontecendo. Muita paz, muita luz, até uma próxima oportunidade, amigo. Até mais, meu amigo. Como dizemos aqui no Nordeste, estamos às horas, bichinho. Fica à vontade. Tá ah, bom, bichinho. <risos>